parava pra correr boiada Ela piscava pra mim E no final da festa a gente se encontrava Eu me entreguei Pensando que era uma mulher direita Ela linda de botina Essa menina virou a minha cabeça Eu me apaixonei Sem saber a fama dessa condenada E lá os vaqueiros já diziam Ela que é rapariga dessas laquejadas.